Olá, bom dia, meu nome é Fábio, esse é o canal do lado de cá e eu tô aqui para fazer um vídeo rapidinho para vocês sobre o que está acontecendo com o governo americano. Porque se você entrou na internet ou assistiu televisão nos últimos dois ou três dias, você viu que o governo americano está fechado, fechou para balanço, sem choro nem vela. Então eu vim aqui explicar para vocês o porquê que isso aconteceu e como isso está ligado diretamente à discussão de imigração nos Estados Unidos e provavelmente ao seu futuro. Então fica ligado até o final desse vídeo porque de alguma maneira você vai acabar sendo afetado pelo que for resolvido aí nas próximas duas ou três semanas com o governo americano. Eu vou explicar para vocês, uh, primeiro, o que é o DACA, porque isso que está acontecendo é relacionado diretamente ao DACA. Então o DACA foi uma ordem executiva que o presidente Obama assinou no governo dele, falando que crianças que foram trazidas, trazidas pelos pais para os Estados Unidos menores de 15 anos Uh, a não sei quantos anos atrás, elas poderiam ficar nos Estados Unidos como se fossem legais. Então elas teriam Social Security, elas teriam carteira de habilitação, poderiam trabalhar, poderiam estudar, como se fossem legais, não podem sair do país e voltar, mas enquanto elas estivessem aqui, tudo certo. O presidente Trump não gostou dessa postura, foi lá e falou assim, olha, eu vou acabar com isso, porque o presidente não tem que fazer lei de imigração, eu quero que o Senado faça uma lei de imigração, eu vou dar seis meses para o Senado resolver isso, e o deadline, tá, o período de, de carência aí é março, ele falou, vou dar seis meses para o Senado resolver isso, me apresentar uma lei para a gente resolver tudo isso do jeito certo, por lei, pelo Senado. Beleza. O que, que aconteceu? Algumas semanas atrás, porque eles estão trabalhando nessas leis de imigração, reforma de imigração, DACA e tal, agora, essas pessoas que tinham o DACA ano passado, mas que venceu o DACA e agora precisa renovar, eles estão no limbo, eles não sabem se eles estão legal ou ilegal, eles não sabem se eles podem trabalhar ou não podem, eles estão esperando aí chegar março para ver o que, que vai acontecer com a vida deles. E os, e os democratas estão falando, olha, não, a gente precisa resolver isso porque não é justo que essas, essas pessoas fiquem aqui nesse limbo, beleza? Essa é a posição dos democratas. Os republicanos, uh, eles são muito fortes na questão de imigração, então eles falaram: não, a gente, a gente quer resolver isso de uma maneira uh, um pouquinho mais ampla. Então a gente não quer só falar assim: olha, vocês podem ficar aqui. Para a gente poder aprovar que vocês, que os, as pessoas do DACA fiquem aqui, a gente quer que vocês democratas aceitem as medidas de segurança de imigração que a gente quer implementar, que é fazer o muro do México, que é aumentar uh, a força do ICE, né, da, do, da polícia de imigração, que, que é, tipo, fechar o cerco de imigração. Então, é, virou aí uma bargain, não sei como fala em português, é, virou aí uma negociação. Os, os republicanos só aceitam as demandas dos democratas se os democratas aceitarem as demandas dos republicanos. Beleza, então tudo... Lembra disso porque vai ficar um rolo aí. O tá? que, que aconteceu? Todo ano o governo tem que aprovar o, o teto de gastos para o ano seguinte. Então, todo ano eles se reúnem e falam assim: olha, esse é o tanto que a gente pode gastar até 2019, 2018 a 2019. E o, o Senado assina, o presidente vai lá e aprova por lei e virou e aprovou uh, os gastos. Só que quem coloca aí esses, esses gastos, né, é, você cai, meio que faz um planejamento do que vai acontecer no ano seguinte. Então, nesse, nesses gastos está incluído as operações da CIA, as operações do FBI, as operações do ICE, as operações militares, tudo que o governo é responsável por pagar, e, incluindo o muro do México e tudo mais. Então está tudo ali naquele pacote e o Senado tem que votar. O Senado falou assim que eles não vão votar, eles não vão aprovar, porque precisa, não é de uma maioria comum, é uma maioria complexa, não sei, não sei como que chama, é uma maioria, é, não é 51%, precisa de mais de 51% de voto, acho que 75% para poder, é 3 quartos dos votos para poder aprovar uh, essa, essa conta, esse, esse teto. Então, o Senado falou assim, olha, se vocês republicanos não resolverem o problema do DACA, do DACA só, sem Ficar com graça aí falando da, da, do muro do México, da política de imigração, isso e aquilo, vamos resolver o problema do DACA, daí a gente assina. Então, se os republicanos, os democratas falaram, a gente vai aprovar o teto de gastos se vocês aprovarem o que a gente quer para o DACA. E os republicanos falaram assim: a gente não pode aprovar o que vocês querem para o DACA, porque isso vai contra as nossas crenças políticas e vai contra a, a campanha que o Trump fez. Então fica meio que um impasse aí, porque se o Trump aprovar, ele vai contra o que ele falou na campanha inteira, e daí as pessoas que votaram no Trump vão, que votaram porque acreditam no que ele, na campanha que ele fez, vão falar: puta merda, né? O cara, o cara prometeu e não cumpriu. Ou o cara prometeu e cedeu para os democratas. Então tá um impasse, a negociação tá aí. Só que tem um problema. Dia 20 de janeiro de 2018, ontem acho, é, foi ontem, uh, venceu o planejamento do teto do ano passado. Então, a partir desse momento, da meia-noite né, do dia 21, entre o dia 20 e o dia 21, o, gover o governo não tem autorização para gastar um dólar. O governo não tem autorização para pagar, pra pagar o, o, os parques que eles controlam, para pagar os, os militares, para gastar com, com, com o FBI, para gastar com a CIA, não tem autorização para nada. Então, os democratas falaram assim, a gente não vai aprovar, como não tinha mais dinheiro para poder gastar com nada, o que aconteceu? O Senado fechou. Fechou. Não tem dinheiro, ninguém vai trabalhar. Só que eles vão ter que continuar discutindo para poder votar, eles vão votar de novo para ver se o Senado se vai reabrir ou não. Então, as discussões, as discussões vão continuar e eles têm que fazer uma outra votação para ver se vai reabrir. Então, uh, é lógico que essas discussões já estão acontecendo o presidente Trump está conversando com os democratas para resolver esse lance de imigração, os democratas estão conversando com os seus partidos para resolver esse lance de imigração, e, sabe, tem várias coisas aí que, que, que eles estão querendo, que eles não abrem mão. Uma das coisas é que o presidente, o partido republicano, não só o presidente Trump, mas o partido republicano, fala que uh, eles só vão aceitar as, uh, uh, uh, uh, uh, mexer no DACA se, um, se os democratas aceitarem, em reforçar os sistemas de segurança de imigração e reforçar a polícia de imigração, o ICE. E isso também tem as discussões da cidade de Santuários, tem as discussões. Então virou aqui uma, uma negociação muito grande para poder resolver tudo isso. O problema é que, como eu já disse, a gente. as nossas forças militares, por exemplo, que metade está em guerra, a outra metade está no mar, eles estão aí a ver navios, né? Literalmente a ver navios, porque. Por enquanto o governo está fechado, não pode gastar nenhum dólar. Então eles estão esperando aí uma resolução para ver como que, as missões provavelmente todas pararam, não sei, mas provavelmente todas pararam até resolver o que, que vai acontecer. Uh, e, e como eu disse, então o que, que vai acontecer daqui para frente? Né? Eu sei que estou enrolando um pouquinho, mas o que, que vai acontecer? Eles vão ter que se vão ter que discutir aí, fazer vários almoços, várias jantas, jantares aí, uh, pagar vários vinhos caros para discutir o que, que vai acontecer, uh, quem vai ceder e o que, que eles vão ceder. O que, que eles vão abrir mão? Para poder chegar a uma resolução, para poder fazer uma outra votação para ver se vai reabrir o Congresso e quando reabrir o Congresso eles vão votar nesse teto de novo para poder passar contanto que, uh, sabe, que todo mundo concorde no, no, nos, nos acordos, né? Mas o que eu quero falar é que essa não é a primeira vez que isso acontece, tá? O Congresso já fechou outras vezes, uh, isso já aconteceu outras vezes, uh, é uma, uma manobra que o Congresso faz para poder conseguir o que, que é pirraça, né? É pirraça que o Congresso faz, e quem fica aí, uh, a, a, o, o que fica... Uh, Nesse jogo é, é a, o futuro das pessoas que estão no DACA, o futuro das pessoas que estão no militarismo, o futuro das pessoas que, que trabalham para o governo, o salário das pessoas. Então, uh, hoje eu não estou aqui para falar que o Partido Republicano e o Partido Democrata está certo. Eu estou aqui para explicar para você o porquê que o governo está fechado e quem que paga por isso. Porque, na verdade, no final de tudo isso, quem paga por isso é o povo. São os imigrantes, são os militares, é todo mundo, tudo junto e misturado. Muito obrigado por assistir. Se eu tiver mais alguma informação, eu volto aqui para fazer um vídeo para vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.